A educação, a formação te faz tu, tu ter conhecimento para te poder argumentar alguma coisa. Porque ninguém pode argumentar sem conhecimento de causa. E conhecimento de causa é na educação, é com o estudo. E a gente sempre tem alguma coisa para ensinar e alguma coisa para aprender. fiz a Eja, já com 60 e poucos anos de idade. E daí, quando terminei, eu disse assim, mas eu vou fazer vestibular. Eu vou para Santa Maria, lá para o UFSM, lá no campus, porque eu quero estar no meio de gente. E foi assim que eu cheguei até aqui. Passei em segundo lugar dessa vez na, na minha categoria e daí ingressei em 2015 na, na pedagogia. Em aula todos os dias, as aulas eram à tarde. São muitas disciplinas e tu tem que... Tu tem que te esforçar muito, ler bastante, né, e tem muita teoria e muita prática também, muitos trabalhos para fazer para te conseguir interagir com crianças. Desde o do terceiro semestre a gente já ia nas escolas, fazer umas observações e interagir um ou dois dias, foi muito legal. Até o dia que terminou o estágio, a professora regente veio e falou para eles que, que era o meu último dia, que eu ia sair. Eles começaram: "Não vai embora, professora, nós vamos ter saudade da senhora". Até começaram a escrever cartinhas para mim, e foi muito emocionante. O meu TCC se referia a inclusão de alunos surdos em escola estadual, mas depois de examinar 147 dissertações da UFSM, porque se referia aqui, uh, pendeu para a inclusão de surdos na UFSM, porque foi o que eu mais encontrei que falasse. Então é assim, o TCC muda de rumo, muda de nome, muda de... A pergunta é a mesma, né? a gente tem um foco, mas ela pode modificar. Tirei 10. Tirei 10 e ainda recebi uma homenagem lindíssima do, da banca. A formatura foi homenageada, agradeço aos professores, aos colegas, porque inclusive o colega que escreveu Uh, o discurso sobre representando a turma. Ah, ele falou muito lindo, ele falou de mim. Eu agradeço muito esse colega e como agradeço também as outras professoras ah, que também falaram em mim. A UFSM na minha vida agora, é... ela me preencheu, me satisfez, né? ela é parte da minha vida. Eu amo a FSM eu amo e aqui tem profissionais legais e os estudantes são tudo assim, é, pessoas que eles... É, Pode, às vezes, até tu pensar, ai, ninguém tá dando bola para ninguém. Mas se tu precisar de alguma coisa, com quem tu falar, eles têm uma educação e um respeito é, para te ajudar no que a gente solicitar. Então, aqui é tudo. Eu torço muito para que continue esse sistema, essa UFSM, com esse estudo, com essa dedicação que eles têm, porque eu fui lindamente acolhida aqui.